com o meu amigo Jorge Cunha e com André Ceprino e vamos falar um bocadinho de um pouco, um pouco de tudo, não é? Estudo, de digital, é? mas principalmente de analítica. Para quem nos está a acompanhar em direto podem interagir connosco, podem colocar as vossas questões, as vossas observações relacionadas com o marketing digital ou relacionado também com, com a analítica, que vamos que vamos fazendo acompanhar nesta conversa. Em primeiro lugar, começo por passar a palavra ou e gostaria de perguntar, já que estamos aqui numa fase de antecipação de 2019, qual é que achas que vai ser as principais, os principais acontecimentos para 2019 no âmbito do marketing digital, mas também na área de analítica? Vão ver transformações, inteligência artificial, Uh, plataformas de analítica, de, de análise de consumidor. O que é que tu pensas sobre isso? Olha, Vasco, em primeiro lugar, deixa-me felicitar por este espaço magnífico, não é? Por esta dimensão pela qual nos estás a transportar. Uh, muitos parabéns por este neste, neste novo espaço e uh, espero que consigas, obviamente, excelentes projetos de conteúdo nesta, nesta área. Projetar para 2019 aquilo que vai acontecer, enfim, é um pouco ponderarmos daquilo que está a acontecer nesta fase, ou seja, há diferentes velocidades de coisas que podem vir a acontecer para 2019, portanto, aquilo que vai atingir o dia-a-dia -dia das empresas numa, numa perspectiva muito mais longa, que pode ter interesse, acompanhamos agora, mas convém não nos distrairmos daquilo que é a agenda diária e, portanto, ir acompanhando um o quanto basta, porque no dia-a-dia -dia aquilo que nos afeta são questões mais, mais práticas e imediatas. E, nesse aspecto, Aquilo que eu prevejo para 2019 é a continuação de se fazer uma boa estratégia, ou seja... Com então, que é a continuação de é... 2018, não né? é? <risos> não, é a continuação das preocupações que afetam a estratégia da empresa com aquilo que o digital pode ajudar, ou seja, um, não propriamente com aquilo que não nos podemos preocupar porque a distância é longe, não é? Isso hoje, existem muitos fatores de distração no digital, existem muitos aspectos que nos podem tirar o foco daquilo que é o essencial. Um, e, portanto, como tendência é utilizar aquelas ferramentas que nós já temos alguma consistência e alguma confiança na utilização no dia-a-dia. -dia. Portanto, intensificar aquilo que temos vindo a aprender uh, com aquelas novas funcionalidades que podemos ajudar a incrementar aquilo que estamos a fazer de uma forma muito mais eficaz. Um, portanto, eu prevejo que isto seja uma tendência meramente continuada daquilo que está a fazer, mas melhor. Eu acho que essa deve ser a preocupação. Não é? E, por exemplo, uh, Jorge, uh, foi no ano passado, creio eu, que o Facebook introduziu uma série de novas ferramentas, nomeadamente o Optimize, o Data Studio, etc. Uhum. Uh, se calhar até tardou esse tipo de ferramentas, não é? já faziam falta há algum tempo. Achas que isso pode fazer com que as empresas utilizem mais uhum. ferramentas de analítica? Uhum. Será com o público mais maduro? Qual a tua experiência? Uh, uh, espero que -te agora tenhas dado informações nessa área. Uhum. Uh, o, essas ferramentas faz despertar ou ainda não? Bem, antes de mais quero agradecer o teu convite e estar aqui neste estúdio magnífico. Dou-te os meus parabéns. Espero que tenhas muito sucesso com o estúdio. Vamos ver se não nos cai nada em cima? Nenhuma lâmpada? Alguma claro. Está acima, isto está aí, está acima está está aí em obras, como vocês já poderão constatar. Não, está muito bem conseguido. Parabéns desde já. Em relação à pergunta, um, tanto o Data Studio da Google, eu não entendi nenhuma comissão nenhuma da parte da Google, mas o Data Studio vai revolucionar um bocadinho a maneira como se apresentam os dados. Mas. Mas agora uma pergunta, antes do Data Studio, que alternativas é que existiam, para além do Excel, para se tentar, enfim, com soluções minimamente custos controlados, para integrar fontes de informação de vários sítios, havia alguma alternativa? Havia, havia várias, várias, várias, várias ferramentas, desde o Tableau, o ClickView, um, o próprio Microsoft Power BI também, também funciona, também okay. é possível. O Data Studio vem é utilizar o acesso a esta ferramenta, é o dado que é gratuito. É? Portanto, e mais fácil também para utilizar. Fácil de é? utilizar, porque tens acesso ao, à, à origem dos dados uh, nativa, portanto pois. é totalmente diferente, é direto. Tudo o que é ecossistema Google entra diretamente lá. Não é? Entra diretamente. E quando não é ecossistema é Google, tem uns conectores que tu facilmente conectas e com os princípios já tens de fazer outro tipo de, de reportes acabas por ter acesso. Agora, temos é um problema de sempre, não é? Que é um problema do que é que vão medir, porque é que vão medir. A base, não é? A base. Essa temos o um problema. Em, em relação ao anterior, ainda há muitas empresas que ainda vivem na base do PowerPoint, ou seja, ainda precisam de apresentar os seus resultados com base em PowerPoint, não utilizando a potencialidade destas ferramentas colaborativas que permitem colaborar, partilhar, explorar dados uh, de uma forma muito mais, uh, muito mais prática, não é? muito mais sensível, a, todo, a toda uma, uma, uma, digamos, uma área de gestão do marketing que necessita frequentemente destes dados, portanto tem que haver também uma cultura empresarial, portanto a ferramenta facilita-se, sem dúvida. A nível Há que... muita gente a utilizar já o Data Studio. Eu vejo, eu vejo muita gente com muitos pedidos e a verificar que quando eu mostro como é que se faz uma conexão com o Google Analytics, a facilidade a utilização da ferramenta. Também se torna mais complexo, porque consegue-se fazer coisas muito, mais, muito melhores, com muito mais qualidade, que anteriormente se conseguiam fazer só na ferramenta do Google Analytics. Portanto, mais integração entre, entre diferentes origens, por exemplo, Google Analytics com AdWords, Google Analytics com, com Facebook, portanto há ali uma série de integrações pois. que é possível desenvolver e realizar e desenhar. alguns templates, poucos ainda, não tem, sei se tem mais templates neste momento tem, ou se ainda, se ainda peca por aí? Não, tem, uh, não digo 300 mil, está lá o único o mais bonito deles todos, não é? Desenvolve ah, vejo, então, desenvolve como muito. é que podemos encontrar, um, é tipo como no Google Analytics que é, que podemos também criar modelos para qualquer pessoa usufruir, no Data Studio também a lógica é mesma, a mesma, não é? A lógica é a mesma, mas tens que mandar para lá, eu tenho que validar, e depois ok, depois ok, depois o que depois já depois agora de... no Analytics há essa função que muita gente desconhece, que é sim. muito útil criar um dashboard sim, sim. personalizado, Com um mesmo, template, que pode, pode ser partilhado sim. eventualmente, Exatamente. e outros utilizarem. Exatamente, e, e, é é muito, e é muito rápido. Como também. é que se chama então o teu template? O meu template é Mind o Simple Dashboard, portanto é um ecrã todo, é um dashboard construído em tons de verde. Está uh, lá a minha empresa que é a IT Tech Bus. Mas se eu quiser pesquisar, como é que eu faço para encontrar uh, o teu template? Portanto, primeiro tens que ir ao gallery.appspot.com, .up, que é onde, onde, está guardado, onde está guardado este okay. tipo de, de reportes. Uh, são para cima de 200. Acho que até esse carta já são mais. Barcos, meu, é pena que o meu não apareça logo nos primeiros lugares porque é, é lá muito mais. Falta que, que é, Tem que likes? É, é. O mais, é o mais bonito deles todos, não é? Okay. Tanto, os nossos e filhos são mais bonitos. Mas como é, mas como é que finitos. eu consigo encontrar o teu? Como é que eu, se as pessoas querem lá? O meu, é pá, agora tenho, já fiz isso há um tempo, sabes que isto foi... O ok, se calhar se pesquisar o nome da, da empresa, o nome da IT minha IT empresa, IT TechBuzz, IT Bus, talvez encontrem Se encontro, virem em um verdinho, Jorge Cunha, Jorge Cunha, sim. Jorge Cunha ok. Jorge então, Cunha, Jorge Cunha então, deve ser muito. Ok, <risos> <risos> <risos> ok. Olha já agora, tenho aqui, uh, várias pessoas estão aqui a ver, tenho aqui o Rui Aspas, já está aqui a mandar um bitite e diz, boa tarde, o digital vai cada vez mais ganhar terreno em relação ao espaço físico, no caso dos novos negócios que vão surgir diz o Rui aspas. O que é que tu pensas sobre isto, André? O digital vai, o digital vai cada vez ganhar mais terreno em relação ao espaço físico. Portanto, eu creio que está a falar de lojas principalmente, não é? Retalho, talvez. Sim, no caso de novos negócios que vão surgir, portanto, vou abrir um novo negócio físico, bem a retalho, provavelmente, deve ser o que o Rui está a falar, se não for, uhum. corrismo, foi uh, Esta é uma boa questão. Eu, eu, presumo Sim, não, não é? eu, eu presumo que o desafio é mais na integração, do meu ponto de vista é mais na integração, hum, porque quem compra, ou seja, no ambiente de contexto de compra, gosta muito de estar e de experimentar, não é? e portanto há questões que são difíceis de desmaterializar do ponto de vista emocional, e portanto o digital pode ampliar na minha perspectiva aquilo que é a experiência na loja física, ah. isso está a acontecer em alguns setores, nomeadamente, por exemplo, a nível do luxo, que há já muitas experiências de integração do digital com o físico, e eu creio que essa será a aposta, na minha perspectiva, é realmente ampliar aquilo que pode ser um, a excelente experiência de utilização de qualquer coisa, utilizando, por exemplo, o digital, ou seja, imaginando num ambiente uh, virtual ou não com aquilo que eu estou a experimentar num contexto físico. E ampliar a minha, a minha, a minha capacidade de poder sentir uh, o resultado de estar a utilizar ou não esse, esse produto. Portanto, eu acredito mais numa, numa simbiose em termos de integração do que propriamente maior ou maior vantagem para os lados. Portanto, é, creio que é esse o caminho que se está a fazer agora, hum, precisamente por isso, porque há produtos que, ou seja, não podem ser desmaterializados, são utilizados na sua perspectiva natural, com o potencial que têm de conveniência, e nessa perspectiva o digital do que pode fazer, na minha perspectiva, é realmente ampliar aquilo que é a conveniência base do atributo do produto, e acho que vai haver mais integração para potenciar essa essas experiência. Ligar as duas coisas, não é? Sim, físico sim, com sim, um sim, digital? sim, sim, uma integração, uma integração sim, com o melhor dos dois mundos. É? Com o melhor dos dois mundos, aquilo que realmente o produto na sua natureza já oferece na perspectiva de ser tangível com a potencialização do digital ao nível da, da capacidade de experienciar ou de potenciar para aquilo que o produto te pode oferecer e que no momento realmente ainda não tens essa, essa, essa possibilidade de o experienciar. Os clientes às vezes me perguntam como é que eu posso medir o impacto digital no, no meu negócio físico, na minha loja física, uh, abordam essa questão, que, que uh, formas uh, é que nós podemos uh, uh, utilizar para, no âmbito dessa integração, tentar... Porque há muito esforço no digital que se vai uh, concretizar em, em ações físicas. O, o objetivo é onde é que está o nosso onde é que está o nosso consumidor, não é? portanto qual é o ambiente natural, qual é o seu ambiente natural, é digital é mais físico ou é um misto, não é? Uh, e é respeitando aquilo que o, é respeitando exatamente o terreno onde o nosso cliente quer consumir. Eu, eu, eu tinha esta experiência de conseguir mais em loja, mas estou a sofrer de facto uma, enfim, uma experiência de transformação, eu próprio o meu consumo está a ser transformado. Uh, e aquilo que eu, tradicionalmente, comprava em loja, agora estou uh, a comprar no digital. E é essa de facto, o acompanhamento dessa evolução que nós temos que saber fazer. Uh, porque, efetivamente, se há hábitos que estão a ser transformados, é isso que nós temos que acompanhar. E se esses hábitos estão a ser transformados, ou, ou melhor, estão a caminhar para um ambiente cada vez mais digital, temos que medir, efetivamente, o que se está a fazer no digital. não é, e, portanto, é esse o percurso. Que, que nós temos que medir e temos que preocupar em conseguir ter meios para isso. Basicamente é isso. Olha, no almoço nós estávamos também a falar de, de alterações do Google Analytics, uma delas que tinha a ver com inteligência artificial Sim. ou machine learning, até a rigor creio que não são exatamente a mesma coisa, não é? Inteligência artificial e machine learning são parecidas, mas capaz de se misturar. Que ações é que, que o Analytics tem, especialmente com esta nova interface, há um ano para cá, mais ou menos? Que, que achas que possam ser interessantes de utilizar para a analítica? O, portanto, cada vez mais vamos, enfim, continuando a assistir à influência daquilo que são uh, funções que tradicionalmente nos davam muito mais trabalho a configurar, porque havia um mapeamento muito mais, enfim, complexo uh, até conseguirmos o resultado prático que a ferramenta, dentro das limitações da ferramenta, já começam a existir, fun enfim, funcionalidades mais suportadas, de facto, na, na, naquilo que é o chamado inteligência artificial, de machine learning que também necessitam de um tempo de aprendizagem, ou seja, são funções que, uma vez alimentadas com dados que nós temos do nosso lado, a própria máquina vai aprender e vai-te dando sugestões dentro de um contexto muito específico. O Google, desde o verão do ano passado, tem vindo a, a trabalhar em algumas dessas funções ao nível, por exemplo, de maior qualidade do output, portanto, ou seja, dá-te maior possibilidade de poderes utilizar dados com determinado alcance, com mais qualidade mas eh, permite-te, por exemplo, eh, antes de validares qualquer coisa, teres a noção de que aquele valor já é o melhor, enfim, que podes utilizar numa perspectiva de otimização, por exemplo. E eh, eu creio que a evolução ao nível da ferramenta será essa, ou seja, cada vez mais assistência da inteligência instrumental a este nível. E, portanto, eu penso que isso será, digamos, lá está há bocadinho, será uma tendência para 2019, ou seja, estas ferramentas que nós utilizamos mais no dia-a-dia, -dia, ter cada vez mais assistência da parte da inteligência para executar funções que até à data nos davam mais, enfim, trabalho, enfim, eram mais desafiantes, mas agora são muito mais uh, um, otimizadas, do ponto de vista daquilo que é o output, precisamente por causa dessa enfim, dessa vantagem de termos já alguns mecanismos a serem processados com inteligência artificial. Portanto, vamos ter a possibilidade de poder atuar a nossa enfim, doutrina analítica numa perspectiva mais adiantada, ou seja, já, já não temos de nos preocupar com o pressuposto da criação do mapeamento, mas sim analisar aquilo que está para lá, daquilo que já é o ótimo na perspectiva da máquina, em função dessa configuração. Bem, olha, entretanto, o Rui Aspa já respondeu, o Rui Aspa está aqui atento. Uhum. Uh, obrigado pelo esclarecimento. Passa tudo por um equilíbrio entre os dois sistemas, como estavas a dizer. Até porque, no caso dos livros, os consumidores continuam a preferir o papel ao online, é verdade. Depois, o que é que ele diz aqui mais? Hora de ter mais. A experiência é totalmente diferente. Pois, uh, uh, os o, o livros era daquelas coisas que diziam há uns anos atrás que os livros em papel iam desaparecer em poucos anos. E isso não aconteceu, Exato. pelo contrário, não é? Com, com, com, com, Existe é, e coexista num ambiente soltar dentro o e-book e o ambiente eu, eu já tenho, é? tenho, vou, vou escolher aqui dois <risos> livros totalmente ao acaso, tenho aqui... Totalmente ao acaso. Tenho debaixo da cadeia 100 <risos> livros, então, é pá, escolhi dois livros totalmente ao acaso, é. que por acaso o André Zeferino uh, participa <risos> nos livros. <risos> mas, Meramente por acaso. já agora aproveito, aproveito, uh, este foi o livro que lançaste há um ano? Há dois anos. Há dois anos, há dois anos o tempo passa depressa. Uh, é este livro que é Digital Marketing Analytics e que tens o prefácio, pá, tens um grande prefácio... Do Avinash Kaushik. Avinash Kaushik, que eu é um, na portanto é, é, eu visito muito o blog dele, ele é um, é um mestre, é o maior é, em analítica. É um, grandes, é um dos grandes pensadores uh, da, da, da corrente analítica do, do digital aplicado ao marketing, que uhum. apesar de já estar, digamos... Uh, eu diria, não tão focalizado nesta área, portanto, ele agora está numa área, digamos, está muito mais focado na questão da criação de histórias através dos dados, ou seja, trabalhar mais nas áreas comerciais, mas sim, continua a ser uma boa fonte de inspiração, sobretudo pelo alcance do seu pensamento, pela experiência que tem, obviamente, nesta área. E pelo facto de estar, obviamente, na Google, que lhe dá, obviamente, um contexto completamente... Depois temos um outro livro, muito recente, que, que tem colaboração autoria, de, com, a com a autoria, que tem colaboração de vários profissionais <risos> conhecidos, todos eles meus, meus conhecidos e meus amigos, uh, uh, que também tens aqui um capítulo de analítica. Este livro está muito justo, está a cores, está, está, aqui, um, está aqui um trabalho engraçado, uh, que também é mais um livro de, de referência, ainda bem. Felizmente, cada vez mais existem livros em português na área de marketing e marketing digital. E é, e é, tem, é, é tem fundamental surgido, que cada vez é, sejam mais, mais, e que, mais, seja, mais áreas, e que sejam, enfim, um incentivo é. para sim. que sim. apareça mais, é mesmo. mais digamos, autores portugueses a trabalhar a produzir conteúdo. conteúdos específicos em, em temas que ainda não tenham sido, enfim, abordados é ou explorados, mas é que acrescentem o seu, a sua visão e a sua experiência, enfim, sobre, o tema, sobre temas muito concretos, que é fundamental também para, sim. para dinamizar toda esta esta cadeia digamos de, de temas que esta que o, que o digital neste momento tem obviamente Aplicado o Jorge ao Martin, o Jorge Cunha não tem um livro mas é um posto conhecimento é um posto conhecimento vamos ao é mestre então, ainda me falta tu és, ainda tu, me falta um bocadinho. e tu, me és me muito, um para, tu és muito exato tu és muito hands on como tu costumas dizer de formação prática Sim, sim. formação prática, mexer nas ferramentas, não é? Uhum. Da tua perceção, já das formação nesta área há vários anos, não é? De analítica. Já, é é é já, já não... trabalhas na analítica há muitos anos, mas participares da formação há, pelo menos, meses e anos. Sim, esta área comecei em 2008, mas não tinha grande sucesso, não via procura. Pois, ainda estava é, muito é, crua, não é? Estava muito cru Agora é que começa a dar mais base E o que eu queria, eu queria perguntar é, uh, deste percurso que tu fizeste, formativo, portanto, tiveste contacto com vários tipos de públicos, hum. desde o curioso, o que quer aprender mais, o profissional que quer aprimorar, portanto, é que tens vários níveis, avançado, sim, sim. etc. Uhum. O que é que tu, como é que tu achas que estão agora as, as empresas em relação à analítica, estão já numa fase de aprofundar mais, uh, já estão a utilizar, há mais consciência, uh, como é que tu caracterizas... Uh, as empresas em Portugal em relação a esta área de analítica quanto à utilização da ferramenta. Ok, quanto à utilização da ferramenta... Ainda no... deve acontecer empresas que têm o Google Analytics e eles ficam um bocadinho a pensar, que é que quem diz, não sei, eu não tenho, okay. não é? Sim. Acontece em alguns acontece, casos acontece, mais pontuais, acontece, não sim, é? Sim, acontece. O um, que é que eu te posso dizer? Eu se calhar dividi isto em dois grupos. Pelo menos as pessoas que eu tenho apanhado nos últimos dois anos, são pessoas que estão a procura muito básico pelo chamado até. Ok já têm alguma maturidade digital. Querem que de ambos, já. Querem que agitie ambos, <risos> <pura> e duro. <risos> e, e tudo. E marmolada, querem tudo. Ou seja, querem endzone querem, querem, querem e querem pois. prática. Porquê? Porque nós sabemos no nosso mercado que, por vezes, a formação numa numa ferramenta dessas não pode ser só teórico. Deve ter uma componente teórico, mas não deve ser só teórico. E quando falamos de uma ferramenta que é o Google Analytics é essencial, endzone. Uh, e as minhas formações tem esse cuidado porque nós nós sabemos, nós todos sabemos, estamos aqui, inclusive quem está lá, quem está a seguir, que sem, sem componente prática nós não conseguimos aprender aquilo que devíamos aprender É verdade. Na, na, na minha experiência também é muito isso. As pessoas pegam, perguntam mesmo, a formação é prática? Sim. Uh, uh, quase todas. Não quero dizer que toda a gente tenha necessidade da formação prática. Certo. Imagino, por exemplo, um diretor, um coordenador, se calhar não tem, mas também certo. quer... Uhum. não para fazer, mas para saber como é que se faz, portanto ficar o se... um melhor gestor ao conhecer tecnicamente. A minha experiência que eu tenho tido nessa área é para saber pedir. Exatamente. Porque temos aqui uma fase, temos às vezes pessoas que estão uh, em, em níveis mais baixos da hierarquia, que sabem mais do que estão acima da hierarquia. Que perdem a autoridade e a, e a sua estratégia não vai ser tão assertiva. E o que é que se passa? Disso, o não é? que se passa com isso é que são, eles, estão, eles estão a ser um travão da evolução da, da empresa, na prática. Só que eles ainda não se aperceberam disso. Pois. Uh, porquê? Porque vê-se nas formações que as pessoas pedem coisas para e querem utilizar as ferramentas mais, mais ferramentas analíticas, porque Porque o que nós estamos a assistir no mercado, e neste e noutros mercados, mas agora mais no nosso em concreto, é uma, está muito em campanhas. Portanto, as campanhas é que são importantes. Mas esquecem-se que para ter um bom resultado de campanhas tem que se medir convenientemente aquilo que estamos a fazer. E o medir convenientemente não é medir tudo, é medir, pelo menos, desde coisas mais básicas como são, tanta a parte da venda como utilizar o potencial da ferramenta que o Google nos dá é assim, o Google nos dá esta ferramenta também para nós potenciarmos a parte, como o André estava a falar de machine learning inclusive em campanhas. É? é para isso que, que eles fazem ferramenta o Google existe o Google Analytics existe praticamente, Sim, isso, para, com o para potenciar, potenciar a utilização de ferramentas de campanhas. agora, as pessoas esquecem-se é que não devem ficar só pelas campanhas, devem também fazer todo o caminho que é necessário também em termos de retorno e de, o que, tem, o que eu tenho descoberto e é aquilo que eu tenho visto e as pessoas têm referido é que quando falam comigo ou quando têm a minha informação, começam a utilizar ferramentas do Google Analytics que não utilizavam porque simplesmente não sabiam que existiam, uma delas é a probabilidade de conversão, que é uma coisa já de machine learning mesmo muito muito prática, que só serve para e-commerce. Quando alguém me pergunta, então, mas eu tenho aqui um modelo de subscrição, devo utilizar o e-commerce, devo utilizar o e-commerce, porque o e-commerce é o que tem mais inteligência aplicada e depois é. vai servir para fazer campanhas, vai servir para comprar tráfego de com, com qualidade. Porque uma coisa é comprar tráfego, audiências, né? ninguém traz audiências sem fazer nada, não é? Tu próprio, quando tens este estúdio não tinham de pagar o estúdio, não é? Tiveste pagar o estúdio, de certa maneira. Ah, saltei uma velhinha. <risos> e tinha isto lá na garagem. De certa, de certa forma, o que, o que eu estou a querer dizer é que existe, normalmente, as pessoas que têm estado nas minhas formações e que eu tenho assistido, é que sabem muito mais do que as pessoas que estão nos cargos acima. Uhum. O que é mau, não é? Porque as pessoas que estão acima também deviam descer, descer e, e aprender também alguns conceitos básicos. Pois não que fiquem a saber ao detalhe, não é a capacidade do gestor, não é saber o, o, que, é um, o que é que faz um Mas saber as possibilidades, pelo menos. Saber o que é que se pode fazer, pois. como é que pode aplicar para as suas atividades e para as suas estratégias. Que é uma boa estratégia, não se vai a lado nenhum. Pois. Não é? Os dados vão ajudar é alinhar a estratégia, aplicar a estratégia e com o maior retorno do investimento possível. Uhum. Ok. Olha, o Rui aspas continua. Foi às está em grande. O que é que ele nos diz? A inteligência artificial vai criar novos postos de trabalho e com eles vão ser criadas novas profissões relacionadas com este segmento. Certo que há profissões que vão desaparecer, mas quem quiser acompanhar essa revolução no digital, basta reinventar-se, adaptar a sua realidade à realidade das novas tecnologias e ir em encontro do que os consumidores procuram. Desde a Revolução Industrial, que o mundo soube adaptar-se se inovar no acompanhamento das evoluções. Muito bem, cujas para estar poeta. Muito bem, está a falar bem. Ele, Olha, eu posso terminar posso, posso claro sim, sim. Bem, eu vou dar a minha opinião. E, e aqui a palavra-chave que eu fixo é o que os consumidores procuram. E já passar aqui. Metas assim. vamos, vamos começar a rodar, se calhar é mais sim. fácil. Sim. O que, eu, o que eu quero dizer é que a inteligência artificial vai criar muitos postos de trabalho e vai acabar com outros, Pronto, mas isso acho que já toda a gente como sabe tudo. que isso vai acontecer. Sim. Vai criar muitos postos de trabalho Vai. Uh, o, o problema da presidência artificial é como é que, um dos problemas que está a ser falado atualmente é como é que como é que a presidência artificial está a funcionar para chegar a determinado tipo de conclusão, porque hoje os responsáveis daquelas big four a dizer que a artificial está ali e, e está bem, como quem diz, o que ele fizer Qualquer que fizer, nós temos que aceitar como o melhor deles todos, e, mas não, nós sabemos que na presença artificial pode haver um enviamento do próprio pensamento estratégico. Especialmente na era que estamos, ainda muito que O que se, o que se, se fala muito em termos de, de ética e bioética, etc., porque é usado em vários contextos, é como é que chegou a terminar o raciocínio, porque, porque, porque, porque se tiver, uh, se tiver uh, em termos de éticos, um desvio ou ser muito machista, ou ser uh, racista, ou ser, uh, dizer uma pessoa que até aos 20 anos deve, diz sim, devemos fazer tudo para a pessoa viver, e, mas se tiver 60 já não, este tipo de decisões não deve ser uma inteligência artificial a tomar, ou se tomar tem que justificar muito bem porque é que está a tomar e tem que dar uma iniciativa do o poder do final, poder não é? final, pois, porque senão estamos a falar em, claro, em termos de, de que, não é? Sim, já... o, o próprio consumidor não, não decide, como o André estava a dizer, não decide racionalmente, decide sempre emocionalmente. Porque se fosse racionalmente é porque é que A é melhor que B e B é melhor que C e C é, melhor, é pior que A. Portanto, andava sempre nesta roda constante. E o que realmente é, é, funciona é, na prática, é a emoção que ajuda-nos a decidir. É os nossos sentidos e a nossa glândula que temos <risos> que nos ajuda, que é minúscula, não é? A Planoi, que tem assim um tamanho muito pequenininho, mas que me faz escutar o trigger. Não, sou o ponto de vista funcional, enfim, a capacidade já é demonstrativa de, de onde podemos chegar para perceber cada vez mais aquilo que são dados, hoje em dia, muito complicados de obter, que é do nosso subconsciente, não é? na perspectiva daquilo que é o nosso desejo, porque não está materializado no momento em que compramos, porque há um processo que se desenvolve uh, em relação àquilo que é o nosso desejo sobre um determinado produto ou serviço. E a inteligência uh, artificial vai potenciar claramente, isso não há novel, e já enfim já há muitas aplicações a esse nível, que é a tornar essa informação cada vez mais trabalhável e, portanto, mais imediata e em tempo real. E isso é fundamental, porque nos permite conseguirmos adaptar, provavelmente, a característica de um produto, não direi em tempo real, mas de uma forma muito dinâmica, não é? Portanto, aquilo que será, não só o output no momento em que compramos, não é? a personalização é mais rápida, provavelmente vamos poder dar uma, uma assistência talvez muito mais otimizada uhum. em relação àquilo que é a expectativa, ter uma proximidade, enfim, ter mais proximidade uhum. daquilo que é, um, o, o desejo que está a ser formulado no momento, uhum. perceber em realidade uma experiência, não é, o, o que é que a pessoa está a vivenciar enquanto está em loja a pegar no produto ou enfim, a ler um conteúdo a é nível, a nível online, a nível como sensorial, é a nível sensorial, ou seja, portanto, são são indicadores e sinais que o, o nosso sistema e a nossa genética produz, de facto, um conjunto de dados ao nível, ao nível digamos, daquilo que é a psicofisiologia do nosso funcionamento enquanto, enquanto ser humano. E todos esses tipos de sinais podem ser, obviamente, captados, medidos e adaptados a uma circunstância de marketing a diferentes níveis, ao nível da comunicação, ao nível da, da construção da embalagem, porque eu posso, obviamente, ter preferências que, num momento em que um assistente de loja vende comigo, não é, não sabe qual é a minha cor preferida, não é, mas eu posso ter, de facto, sinais que imediatamente reagem a aspectos que são captados no momento que é limite, em função é? daquilo é que, que a minha visão, por exemplo, impacta quando eu olho para determinado tipo de, de, enfim, de produto, ou de ambiente, ou de comunicação, etc. Portanto, eu, eu creio que vamos ter uma, uma uma revolução a nível daquilo que é uh, os dados uh, uh, que estamos a trabalhar, uh, habituados a trabalhar hoje e a capacidade de dados que vamos ter quando a inteligência nos permitir dar desse tipo de informação com muito mais recorrência. Nós estaremos muito longe, nós estaremos muito longe. O, iremos ter é uma capacidade de resposta muito mais dinâmica, muito mais imediata. Agora, mas isso é o que a máquina é possível fazer, será que nós, enquanto marketeers, estamos capazes de responder aí, é de imediato a, a trabalhar com essa informação? É aí que podemos estar a fazer algum trabalho, desde já, de preparação. Uh, não é, digamos, estarmos preocupados com aquilo que a máquina vai produzir, porque já sabemos que a inteligência a é este nível vai-nos potenciar os algoritmos a este nível, é o que é que podemos fazer à saída da linha, não é, para poder imediatamente tornar isso muito mais assinável no dia a dia. provavelmente estarmos formatados para ter uma capacidade decisória e mais imediata e, portanto, enfim, não ser tão burocrática, ser mais dinâmica, ser cada vez mais... Próxima daquilo que é também a nossa expectativa enquanto consumidores, que é não queremos perder tempo, queremos uma resposta imediata. É, basicamente, neste Por contexto. Uh -huh. uh, aqui uh, o Rui também estava a dizer que ir ao encontro dos, de, daquilo que os consumidores procuram. Que ferramentas ou que, que, que estudos é que existem, ou que, que ferramentas, no fundo, não é? que instrumentos é que estão ao nosso alcance para percebermos o que é que o consumidor procura, tanto do ponto de vista. Uh, online e aqui penso, lembro-me, que, lembro que falaste à Hoje em dia basta ir ao Google Trends que sabemos perfeitamente o que é que se procura, de uma forma muito simples, não é? Ou seja, estamos a falar de dados consistentes que nos dão às vezes expressões muito incríveis, não é? Que nos possa parecer, mas aquilo é exatamente uh, aquilo que se está a procurar no momento, na voz, de quem realmente tem uma expectativa de encontrar qualquer coisa que levou ao ponto Sim. essa verdade, nessa perspectiva, já hoje temos alguma informação a esse nível, ou seja, os, os, as ferramentas que, que temos hoje em dia, que são mais um, correntes para trabalharmos aquilo que é o conteúdo e, o, e a origem do, do tráfego, já nos permite perceber exatamente qual é a intenção, não é? Portanto, Uh, não, aliás, eu costumo dizer que há um campo muito maltratado nos sites que é o campo do, da pesquisa. Porque, ou seja, se nós fizemos uma. Uh, eu, Jorge, melhor do que eu ao nível da ferramenta, saberá isso. Ou seja, antigamente fazia-se uma análise muito promulgada daquilo que eram os campos de pesquisa no sitemap. Porque, porque isso nos permitia fazer aquilo que se chamava o site search analytics. Ou seja, é. eu já não estou a procurar no enfim, um motor de pesquisa uh, por uma intenção genérica, eu já estou dentro de um determinado site, portanto, a minha expectativa de procura é completamente diferente. E aí, a minha keyword era completamente diferente em termos daquela termos de do intenção do que eu faço numa pesquisa Sim. genérica e, portanto, sou muito mais exigente na pesquisa e, portanto, tudo isso analisado numa perspectiva de tendência dá-nos, uhum. obviamente, uma proximidade do que é que o consumidor quer, não é? O que é que o fez chegar ali, o que é que ele está à procura, não é? Isso deve então, ser uma daquelas coisas que muita gente não faz um analytics ver o que é que estão a pesquisar no próprio site. Este não é? É, é uma coisa É uma coisa tão simples que até, que até chateia, porque é? tu gosta de ver qual é que é o para pesquisa Aquilo que é basicamente é a voz da pessoa, a dizer assim, atenção que eu já não estou lá fora, já estou dentro de casa, portanto é, é o é. meu, meu critério de pesquisa aqui é dentro diferente. é de completamente diferente, não é? é interpretar isto e fazer uma tradução daquilo que na realidade a pessoa quer, não é? é? E basicamente podemos é isso. É. Podemos estar a perder oportunidades de vender, de transmitir às pessoas é. daquilo que... É. Eu, porque estamos a esconder uma coisa que para nós é evidente e para quem está do outro lado não é tão evidente, e só com o site certos temos claro. uma infinidade de... Por quando a, a, a, a recorrência de determinadas palavras de pessoas diferentes, com afinidades sim, enfim, muito próximas, tendencialmente vêm por esse campo e sistematicamente estão a indicar-te, por meio dos de palavras, que estão à procura disto. Estão a dar indicações que provavelmente até tu deverias ter. Ido. Alguma coisa está a despertar a atenção para as pessoas que ter contigo, não é? E, portanto, é interpretar estes sinais de uma forma muito cirúrgica. E Sim. não desprezar um conjunto de dados que, embora sejam primários a este nível, podem lhes Coisas. ajudar lá está, a trabalhar ah. tendências e a responder a efetivamente aqui, calhar, o que, é usar... que as pessoas procuram efetivamente. Não é? Um exemplo simples, por exemplo, o mercado imobiliário. Uh, há um exemplo muito simples que se pode fazer com o Analytics que é, uh, ok, as pessoas uh, submetem um formulário e pesquisa de determinado tipo de imóvel. Eu tenho aquelas que não conseguem nenhuma resposta aos tipos de imóveis que estão à procura. Se forem muitas, eu posso estar a perder a oportunidade de ter uma série de imóveis naquela região que eu devia estar a procurar, ativamente a engariar, para depois vender, não é? E estou a perder oportunidades oportunidade simplesmente sim. não tom de ir. Sim, se conseguirem angariar, mas pelo menos está, está identificado, que. eu vi ali muita, se houver, muita Imagina, pesquisa, assim. se houver muitos tequados para o Zona de Cascais, e, e não vai sei, assim, eu não tenho nada para angariar, Com, outro, com não é? parceiro, sim. Eu, posso, sim. eu posso ir a outro parceiro, nem que seja para... Vale, e em relação ao comportamento mobile, nos últimos 2, 3 anos houve grandes alterações em relação de, especialmente à métrica mais básica, que é desktop versus mobile, uhum. uh, houve grandes alterações ou não houve É assim, em, termos, em termos mobile os sites devem ser construídos para mobile first, porque mais de 100% ou 60% do tráfego. Foi este ano, em março, creio, que a Google… É, sim, fez uma alteração… do alguma alteração… O Search Engine né? Optimization… Que notificou o Google, o search, o search Console, não é? O exatamente. Em isso em foi um agora Google até search. setembro ou outubro, quando começou a notificar o Search Console. Sim, foi, sim, sim, sim, sim. Foi por Quer isso. Dizer, ou seja, uh, isso Google significa… O comportamento das pessoas. Significa que não. só agora é que a Google começou mesmo a dar prioridade uh, ao mobile. Uh, Será isso? Quando está em mobile. Em termos de desktop ainda continua a ser desktop para desktop. Em termos de mobile, sim. Portanto, se, fosse, fosse se eu Estou a mão. Se estivesse a pesquisar no mobile, os sites que estão preparados para, mobile para o mobile vão aparecer no Ou seja, um site que hoje em dia não é mobile não existe. Uh, só se tiver uma keyword muito específica, não é? é aqueles, se tivermos já bem posicionados. Aqueles, aqueles é. inteligentes que fazem uma keyword específica, que não existe em malado nenhum, e depois dizem, eu consegui pôr esta pessoa no primeiro lugar do um pesquisa. pesquisa. Mas ninguém pesquisa, <risos> pronto, <risos> isso é o um problema. Sim, mas conseguiu pôr, sim, não é? Sim, sim, sim. sim. Um erro, um erro clássico, é, agora cruzando mas é uma com, coisa com SEO em AdWords, um erro muito clássico. Bem, uh, não, uma empresa normalmente diz, eu quero estar em primeiro lugar no Google. A primeira pergunta que normalmente se faz é para que keywords, que as pessoas pesquisa para a qual a pessoa normalmente não sabe responder ou então responde uma série de keywords que ninguém pesquisa, não é que só pesquisa na, na cabeça da pessoa. Uh, e, portanto, o, o primeiro passo é saber quais são as minhas principais 10 ou 20 keywords e o Google Trends uma das ferramentas. e WhatsApp, de WhatsApp, o Sam, o Sam o Rush, o o e outras que tais. Uh, mas se ficarmos só pelas grátis, seja o Console, o Google Trend o Sam, e o já, Uber já, Suggest, já já, vamos, já temos algum, já vai fazer algumas pistas. Algum Porque é o Analytics, eu ainda sou do tempo, não vai ser assim tantos anos, não é? Que o, o Analytics daria, já foi há alguns, que há meses e de anos, que o Analytics mostrava as keywords que levaram ao site. Até que eles não? descobriram que afinal tinham que pôr as pessoas, os clientes a a gastarem mais orçamento em Google Ads. Agora mostra uma amostra pequeníssima. É sim, em termos de certos consoles a informação está lá, não é? Não está cruzada depois, não está cruzada da forma que estava cruzada em termos de... Mas o certos console mesmo assim não mostra todas, mas não? Não, mostra só algumas, só se fores diretamente à API é que podes ter mais resultados. E é possível ir à API API extrair... Existe uma API, existe a API e existe a API também através do Data Studio. Através do Data Studio é possível fazer ali alguns cruzamentos de informação interessantes. Eu pelo Data Studio consigo saber mais que o Word, Google normalmente me diz, é, leva que, o meu website. Ele vai ler, vai ler todo. Ok, dica. E aliás, boa dica. O, o Search Console também já tem muito mais história do que tinha antigamente, não é? Antigamente tinha só os últimos 3 meses, agora já tem mais histórico. Mais informação. Portanto, é possível cruzar mais informação também com, uhum. com o próprio Google Analytics, integrar, não é? Essas são todas integradas até para para ter uma visão holística do que é que está a ser mais procurado do lado do cliente cada, é que vez, o cliente mais, fala, cada vez mais e isto faz, faz sentido não? nos últimos cinco anos a, a plataforma da Google teve, sofreu uma integração eu creio que há uma certa pedagogia por trás dessa intencionalidade que é levar os, enfim, os, os utilizadores analistas a serem cada vez mais eh, holísticos na sua análise, precisamente uhum. por causa da, da capacidade desses dos dados poderem dar uma perspectiva completamente numa, diferente. Numa, numa keyword interessante, a pedagogia da Google que é consistente com todo o trabalho que têm feito, veja-se as formações que fazem em Portugal e em outros países, portanto uhum. eles estão de facto estão muito a ir por esse caminho de pedagogia a, a, a, a, a, a ensinar o marketing sim, digital e usar as ferramentas de a forma e alargar as, as ferramentas claro, e até a quantidade de cursos que eles têm online gratuitos para tudo, YouTube, Google, é, sim, etc. Sim. Não é? portanto, mas essa deve ser a filosofia, enfim, tecnológica aplicada ao marketing digital, Exato. é cada vez mais tirar a partir da integração de dados e não segmentar ferramentas. Pois, ou seja, a integração é cada, cada vez, vez que ter Exato. mais uma ferramenta, é seja igual é qual, qual for, ou seja, considerada é. universal do seu ponto de vista de, de captação, uhum. e aí fazer realmente a integração sim. por fontes e não por, por acrescentar mais ferramentas, não é? Portanto, não subdividir dados, mas sim cada vez mais aglutinar dados. Porque aí, digamos, a refinação é muito maior, do ponto de vista da qualidade do output. Uhum. Uh, e, a, e a capacidade, lá está, digamos, contextual, naquilo que é o foco do negócio, uh, cruzando os dados que existem disponíveis, quer seja internos, quer seja externos, ou, ou seja, de todos estes canais que estamos a falar, uhum. é muito mais rico e é muito mais consistente. Uhum. Portanto, então seja, a confiança para a é muito maior. Com base na tua experiência, quais são os três erros mais frequentes na área da analítica? É, de facto, não haver, digamos, uma, uma construção daquilo que são os, os indicadores da de decisão apontados ao negócio, não é? Construídos com o negócio. Ou seja, eu estar a definir dados que não têm... definir não, estar a definir um, equipiais que não se, não dizem exatamente aquilo que eu quero ler, aquilo que eu estiver a decidir, não é? Ou seja, portanto, tem que tem que haver uma, uma relação muito perfeita entre aquilo que eu quero de informação que me permita decidir não é? basicamente não é me preocupar ou seja, antigamente nós preocupávamos hum, em perceber que métricas é que existem e em função disso, enfim, eu vou construir o meu processo decisório, neste momento tenho uma abundância de dados, não tenho de me preocupar com isso ou seja, eu tenho que me voltar novamente para o meu negócio, o que é que eu preciso porque eu depois vou pescar porque a abundância é tremenda essa é essa a preocupação, nunca tirar o foco daquilo que eu quero saber no final do dia porque eu tenho dados para isso e tem muito mais Portanto, com base na tua experiência, a definição de indicadores, normalmente, não, ou não estão bem ou não estão bem Não estão bem alinhados, ou, ou não estão percebidos. Não, é, é, não não são percebidos, é, ou seja, um exercício muito interessante é ver o que é, qual é o descritivo de cada métrica é, nas respectivas plataformas e perceber uhum. se aquilo faz sentido. às é? vezes exemplo, colocar o rato sobre aquele pontinho de interrogação do descritivo da métrica e perceber exatamente qual é o alcance, em termos de conhecimento, que eu consigo com esta informação. Queres dar o exemplo de algum negócio? Para definirmos quais, quais é que seriam algumas não, capas, enfim, enfim. enfim, digamos um funil simples para uma landing page com dois objetivos, ou angariar leads ou venda, que é, digamos, o exemplo mais simples, não é? Uhum. Portanto, eu tenho que me preocupar exatamente, se eu quiser acompanhar uma atividade, ou seja, no dia-a-dia, -dia eu posso utilizar métricas que são mais recorrentes, ou seja, em termos de dimensão, em termos de visibilização, em termos de, de acompanhamento de conteúdos, etc. Mas no momento em que alguém me perguntar, André, como é que estamos no negócio eu preciso de KPIs, ou seja, aquele que me diz exatamente se eu estou a vender ou se eu estou a ter mais leads qualificados ou não, é a definição exatamente destes KPIs que eu tenho que me preocupar. Porque são únicos, são consensuais, são consistentes, são aglutinadores e só preciso de um e no momento são suficientes para eu decidir isso é que é o KPI, por isso é que se chama o momento-chave. Naquele momento, eu posso decidir se é de meter mais dinheiro no negócio ou não. Se me disseres assim, Vasco, eu estou a ter imensas visualizações, mas eu não sei se o negócio está a correr bem. Pois, não pode estar a combater o <risos> Exatamente, é <negócios> saber. <risos> Exatamente. É como, é o, é como é... o mais frequente. É então, não tem X seguidores. Okay. Não, é, é, é, a importante. é a métrica que chama mais a essa, atenção. Essa, mas mas métrica, é... Essas métricas são importantes e têm a sua... Tenho 20 têm, mil seguidores no Facebook. São importantes num determinado contexto, mas num processo decisório, onde se falamos de investimento, não é? Aí temos que ter muito mais informação. Não é? Portanto, se estamos ou não, a cumprir com o nosso objetivo, não é? Porque essa essa noção de dimensão de seguidores, ou de mais likes, ou o que quer que seja, ou mais comentários, pode ter uma importância, mas perde-se a partir do momento em que a minha necessidade de ceder é outra, que não tem necessariamente a ver com isso, nem eu consigo ter a resposta nessa dimensão de métricas, ok? Portanto, este é o desafio que ainda hoje, enfim, vivemos, que é E vai-se continuar a viver, provavelmente. Uh, temos muita informação, é uma questão de ir percebendo, efetivamente, o que é que podemos fazer com ela. Muito bem. Jorge, e na tua experiência, quais são os erros mais frequentes que tu vês nesta área? Um, bem, são muitos, mas eu vou tentar resumir… <risos> Um dos que o André falou são, são recorrentes. Às vezes é não perceber que há métricas que em, em áreas diferentes do, do website, do, do próprio negócio que querem dizer coisas completamente diferentes. Ou seja, não, não, colo, não colocar o contexto de cada métrica e não colocar os indicadores que devem ser feitos a partir de uma implementação, por exemplo, do Google Analytics. Às vezes o que se passa é que é, desenvolve-se o website ou desenvolve-se a app, desenvolve-se o que seja e ninguém começa com a pergunta qual é que é o objetivo. Não é? Porque às vezes o objetivo não é, não, é, não há nenhuma mas depois quando se começa a gastar dinheiro, é para nós agora temos que pedir isto nós estamos a gastar dinheiro. Mas nunca ninguém a partida pensou, porque havia muito aquele, aquela tendência, aquela moda de se o meu vizinho tem uma app, eu também quero ter uma pronto, mas para quê? Ninguém pensava para É preciso É ter. esse é um bom exemplo, acontece muito. Eu preciso ter, não é? Mas se calhar não, não precisa dizer, dela. Não Se calhar não pois. precisa dela, não é? Porque não tem nenhum objetivo concreto para realizar com aquilo, não precisa dela. E se precisa, tem que pensar muito bem que objetivos é que vai ter. Porque se não tiver objetivos, é como é como, se não sabes qual é o caminho, qualquer caminho serve, não é? E andas ali na maionese, sem saber muito bem como é que has de ir, porque nada funciona, as agências não trabalham mal, os analistas não sabem o que é que estão a dizer, tudo está mal, menos a pessoa que decide que a pessoa que decide não decidiu, não é? E aí é, é, é o principal problema é esse, é, é, isto está a mudar, portanto isto é uma coisa que está a mudar, Está, felizmente está a mudar, e está a mudar a uma velocidade grande, felizmente também, é aquilo que eu tenho notado, porque vejo muita preocupação da parte dos visores de começar a formar as equipas, porque as equipas têm que ser formadas, as equipas não aprendem por si, não saem da escola com, com digamos, com a carta de condução e com cem mil quilómetros, em simultâneo já de experiência de condução, porque às vezes se quer, quando sai uma pessoa de uma, uma universidade é que, tenha logo a carta de condução e 100 mil quilómetros feitos já, que é para ter Tem uma que que é de experiência. de suficiência. Mas isso não acontece, portanto, uh, e nada, não há nenhuma organização que passa do zero em termos digital para 100% de um ano para o outro. Há todo um processo organizativo e em termos analíticos é fundamental não formar uma pessoa. Não é uma pessoa, é uma equipa, é uma empresa, porque se toda a empresa for trabalhada e orientada a dados e a objetivos concretos, vai ser muito fácil também orientar as pessoas e definir as responsabilidades de cada um, não é? E quais é que são os KPIs que ele tem que me entregar a mim, em termos de indicadores de negócio, para eu dizer que ele está a trabalhar bem naquela área ou não. Portanto, isto é, é digamos que é geral, não é? Em termos de, de Google Analytics ou de Digital Analytics, o que se fala e o que se, e o que se quer é que eu estou em cada canal e quero, eu não quero só uma meu público-alvo. O público-alvo, se for da Índia, ele não, eles vão me comprar zero de, de formação em Portugal eu posso comprar, fãs, tem alguém um valor muito interessante, mas depois as métricas o que é que revelam? Revelam uh, zero de qualidade dessas, desse mesmo público, ou seja, eu estou a investir e estou a trazer tráfego que não interessa para nada e estou a tentar dinheiro ao lixo. Muitas vezes outro erro muito frequente é quando se lança um website para o um mercado, uh, imaginem para o Brasil ou para Espanha, não que Espanha que é muito perto, mas, por exemplo, para a Alemanha, ou para o UK, para o Reino Unido, não se pensa de qual é que são a maturidade do mercado, dividir aquele mercado em relação ao Portugal, bem observado, a Portugal, sim, a, o Google tem uma ferramenta até que dá esses dados, dá, dá, de, dá, por mercados, sim, é o, o Market Finder, não é, em termos e, de, de e há uma outra, uma outra ferramenta, não me estou a lembrar agora do nome, mas que dá uma série de dados de cada país em relação ao é, Consumer Barometer está agora tudo sim, integrado, sim, eles sim, tinham sim. Tal, dispersos em várias ferramentas, integraram sim, sim. no Consumer Barometer. Em termos de pode valor. Podem buscar essa é. questão da maturidade, tipo, sim. que é que é compram, quantas apps estão instalada, sim, 500 sim. indicadores. Precisamente porque o UK não é igual a Portugal. Claro, é só que o utilizador do UK não está à espera de 7 segundos para carregar uma página, não é? Eles dizem, ah não, mas a minha loja aqui em Portugal tem um bocado, é? então, mas, mas que é um consumidor tal, não é? Se o consumidor do no UK, ele tem que trabalhar como se estivesse lá no UK. É, tem que ter números de telefone de UK para suporte, mesmo que esteja a trabalhar em Portugal que é para o, a conhecer a comunicação, conhecer bem o público-alvo, ter ali poucos segundos para o carregamento de página e deve investir na infraestrutura, porque às vezes é o que se passa, cada vez há mais este conhecimento e-commerce. Olha, é e essa questão que estávamos está a falar no almoço do, do, dos segundos de carregamento de um site, que é fundamental, uhum. vai ter impacto em tudo na estratégia, não é? Certo. É um erro super frequente, não é? é super não frequente. de analítica, mas de, uma, uma, de concessão do site, não é? Sim, Porque mas vai depois, ter, mas analítica, vai ter a analítica. Vai ter, a analítica, não é? vai ter a analítica, não é? Como, Depois é? dizem ah, mas a minha campanha teve X cliques e não teve as gestões que responderam e não converteu. Porquê? Porque nem sequer abriu a página, não é? O cliente abriu, clicou no anúncio, não é? A campanha até o setor, até ao clique, depois chega à landing page ou a página de destino da campanha e tudo demora 14 segundos a abrir, é? Porque ninguém fez o teste também de que se está preparado para aquele mercado ou não, em termos pois. de número de utilizadores online. portanto estávamos a falar até da Black Olha, Friday e tudo. Já, já agora, Mas, uma, uma, para lá, uma pergunta. Uh -huh. Qual é a vossa opinião sobre o AMP? É uma questão polémica de, do Accelerated Mobile Pages, da Google? Eu acho que é uma, se, ajuda eu, para, mim, a que é uma para mim acho que é uma Para mim, acho que é Eu diria, se eu estivesse a fazer Search Engine Optimization, para mim era obrigatório. É, não era uma não era o se, é, é, já, já devia estar. Porquê? Porque é, o, o telemóvel, embora muita gente diga que o telemóvel não converte, o telemóvel converte bastante, não é? Para já, porque não se afasta de nós, que é há mais 5 anos. E o tráfone mobile, atualmente, é é, é, é o, maior, é o maior, é, é, é maior que o 10 é que, que tal, sim. É o é maior que o 10 Da tal. minha experiência está inverso em relação ao que era há 3 anos atrás, que era 20 ou 30%, agora está ao contrário, que é 70% ou 80% é o meu Sim, sim, não sim, não é? sem dúvida. Já há 3 anos atrás, para, para as camadas mais jovens, já conheço Agora, há maltas com a nossa geração e outras gerações que também estão, passaram muito rapidamente para o vovado e que já estão também no vovado. Mas esse é, é o mesmo. tipo de informação que, enfim, que, que demograficamente se pode analisar desde logo, não é? Claro. Trabalhar na, na afinidade da audiência que eu estou a captar, não é? é. E, e preparar-me. Até posso ter a surpresa, enfim, de ter ainda uma utilização desktop por alguma razão circunstancial, sim, exatamente. ou seja, enfim, sim, sim. Há... o tipo de compra, o exatamente. tipo de Exatamente, ou seja, tipo. não, é, não é, digamos... Eu posso dar não... um exemplo muito, muito giro sobre isso, que é, uh, dizem que o mobile não converte, por exemplo, porque o mobile é mais difícil converter o mobile como último, última, ou seja, fazer um o último para, passo para a compra, porque não é tão fácil. E não. nós já temos o chip do desktop, sim, sim. geração... O... Mas a são é. dos 22 mas, anos, com... não é? Sim, nossa, sim, a sim, nossa, sim. nossa idade. A nossa idade jovem, não é? 20 tenho, anos. agora 17, agora há pouco tempo e já estou a sair aqui um pinto o cabelo branco e então. tal. Maioria, a maioria das pessoas que está no ativo profissional, com alguma maturidade, <risos> tem um chip desktop. Não tem chip mobile, tem, não é? tem, Foi o chip tem, foi onde nós começamos, tem. não é? Sim, mas o peso dos, dos hum. dispositivos na, na, no nosso processo decisório pode variar, não é? Portanto, pode sim, variar sim. de por grandes circunstâncias, não importante, é? ou porque de repente estávamos de facto a fazer qualquer... A, a, a preencher um formulário e ficámos sim, sem, sem rede, ou ficámos sem, sem bateria, sim, sim. enfim, pode acontecer. Mas eu estava a dar um e exemplo... Portanto, agora, comportamento, Jorge, já... mas, mas comportamento standard, enfim, os dados estão lá, enfim, pois. porque me permitem-nos dar essa, essa, essa, essa flutuação, se ela for ou não, muito evidente na perspectiva daquilo que se pode estar a fazer, mas não a um, ou no outro um tipo exemplo específico. que eu podia dar assim mais concreto. Mesmo é. para terminar... Já estamos, okay. já, já. Exemplo, exemplo Para concreto. terminar, porque vocês têm a agenda apertada hoje. Está não. bem, ok. Então, é exemplo concreto. No, isto é uma coisa. Também, se nós formos a pensar, é uma questão de consenso, não é? Nós podemos estar a pensar num destino para viagem, não é? Mas, e estamos a ver no mobile, porque temos vários tempos, tempos disponíveis em vários sítios que antigamente não tínhamos o um mobile disponível, nem a internet, não é? Que agora temos e, e que consultamos. Mas depois, vamos com a nossa mulher ou com a nossa namorada. Mais provável. É? onde é que nós vamos decidir depois? E vamos concluir? Vamos concluir no desktop. Moral da história, a maior parte das pessoas pensam, não, o desktop é que é o meu efeito, vou só, vou só massificar para o desktop, quando o mobile fez mais de 80% do caminho. Pois, mais. bem observado, sim. Fiz mais é essa parte do caminho. que muita gente esquece. E, pode, e depois não apostam no mobile, como é assim, mas, mas que é possível, quer dizer, não olham para os dados que têm dentro de casa, é claro que há negócios que têm suas especificidades, que podem não ir só vem em contexto de emprego, tem um dia à frente, fazem um dia de uma determinada idade, então, como o André falou, tem uma determinada demografia, uma determinada idade, que estão muito a trabalhar de uma determinada maneira, que se calhar não vai mudar, não vai mudar, ou se vai mudar, vai mudar daqui a alguns anos, com as novas gerações a, tomar, a tomar em conta umas das outras, que é um processo natural da vida também. É? Muito bem. Olha, isto parece que estamos a falar há 5 minutos, mas já estamos há quase uma hora. Bem, uh, O tempo passa depressa. <risos> Parece que ficou muito por dizer, ou queríamos falar é, muito que mais, é natural, o entusiasmo é, é, é, é, é. desta área. Gasta-me uh, o vosso tempo de terem vindo cá para conversarmos, espero Opa, que, que possam um repetir em outras eu oportunidades. Um Fala, mas é mas não te esqueças que eu tive de para o 3, ali para o é? Sim, sim, sim, Rodrigo, <risos> eu acho que é Lá, muito Ah, Tu tiveste sempre com o emoji aqui à frente da vez que qual? O emoji dá jeito, da jeito. do coração, é do coração, é sempre do coração. Ok, para é quem precisava ver, se uma mensagem. Exatamente. Uh, muito obrigado também por quem nos esteve a acompanhar uh, e podem deixar também a vossa interação. Nós okay. iremos acompanhar também depois nos vossos comentários. Até à próxima.